Fala galera do é, canal Trabalhar em Casa Ganhando E esse é o meu terceiro vídeo, tá? E eu quero te falar assim sobre as vantagens, né? E as desvantagens de se trabalhar como mecânico Primeiro que você sendo um profissional qualificado Você pode melhorar os seus ganhos, né? Você pode ter a sua própria oficina ou Arrumar emprego mais facilmente trabalhando para outras pessoas, mas com um salário um pouco melhor, né? Porque você é um profissional é, qualificado. As desvantagens é que é, se você não tiver a qualificação necessária, o que, que vai acontecer? Vão aparecer alguns serviços de carros mais novos, por exemplo, onde você vai ficar meio perdido, né? E aí você vai ter que buscar ajuda é, de profissionais qualificados, Tá? Então, é, o curso de mecânica hoje, trabalhar como mecânico, eu, ao meu ver, é, é bastante interessante, tá? Principalmente se você é jovem, né? Se você tem em torno aí de 20, 25 anos, onde você pode começar uma carreira. Eu conheço meu tio mesmo, por exemplo, ele tem 65 anos, né? já aposentou, mas ele era mecânico até outro dia. Então, porque é uma profissão que ninguém tira de você. Então, isso é bastante legal. Tá? Então eu queria que você pensasse Na importância de ser um, um bom mecânico tá? Mesmo porque É um mercado extremamente carente Onde nós temos muitos profissionais certo? Mas a demanda de carros É muito grande E nem sempre é, as pessoas trocam de carro Com tanta facilidade Porque os carros hoje em dia São cada vez mais caros né? Então às vezes você tendo um bom carro Com um bom, é, uma boa manutenção É muito melhor tá bom? Meu WhatsApp está aqui se alguém quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida. E o link do curso, é, curso de mecânica, está logo aqui abaixo, tá bom? Então eu quero agradecer a você que assistiu a esses três vídeos. Tá? se você se interessou e achou legal, é só clicar lá, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e até mais!